Estou conversando aqui com um paranaense. É, Paranaense mesmo. Qual que é o nome do senhor? Eu só não sou da Capitinha, meu nome é Nelson. Nelson? É. Nelson de quê? Nelson de Oliveira. De Oliveira. É. O senhor morou no Paraná, seu Nelson, quantos anos? Eu morei lá no Paraná há 50 anos. A minha esposa morou comigo há 50 anos. Agora eu vou morar mais 50 anos, porque ela é que Franca, em São Paulo. Ah, mas então eu sou. É, vou tivesse 100 anos, ué. 100 anos, tá bom, ué. Ô, Sodel, me fala um pouquinho. A esposa do senhor é francana ou não? Ela é. é praticamente é francana, porque ela é paulista. Ela é paulista? É, nascida aqui em São Paulo. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quem são os irmãos do senhor Nelson? Meu irmão, é um o velho, chamava Alcide. Depois o Nelson, que é eu O Lauindo E o Saúl O Saúl? É, esse Saúl mora em Morama. Morama? É, Morama. O senhor nasceu em que cidade lá? É, Eu nasci em Jaguapitã Jaga... no Paraná, é. O pai do senhor, como que chamava? Alfredo Benedito Oliveira E a mãe? A mãe é Androsa é. Ambrosa. Ambrosa de Oliveira, acho é de Oliveira. É por causa do pai. É. Ô senhor, Nelson, o pai do senhor é que chegou lá no Paraná, né? É. Ele veio de onde? Não sei. Felizmente, não sei. E a mãe? Não, a mãe é. tudo é tudo lá do Paraná. Da vez daquela região? É, daquela região. Ele fala cidade lá, mas não lembro mais, Quem faz muito anos. E o senhor casou lá no Paraná? Lá no Paraná. Casei lá. É em 1964. É. Eu, eu, eu, eu fiquei aqui interessado da história do senhor Nelson, porque está andando de bicicleta. Ó. A bicicleta aqui, essa bicicleta não é muito, muito antiga não, né? É. é esse tenho... E ele falou que, que enquanto ele comprou a bicicleta e andou de bicicleta. No Paraná, o senhor andou muito. É, lá que eu andei mais. Não, aqui também eu andei muito. Aqui nós íamos até lá no paineirão, Foi eu trabalhava de pedreiro, né? É. Então, eu ia de bicicleta, e energia. Só sobrado aqui em Franca, nós construímos três. Três sobrados? Três sobrados. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho quatro filhos. Filhas? Duas mulheres e dois homens. Ah, eu só tem um, Dois casais? É. O nome deles, é. O nome. O mais... A, a mais velha é a Leonilda. E o filho mais velho dos homens é chamado Altair. E o outro é Claudemir. E a outra menina chama Débora. Débora? É. Débora é abelha. É. é. Abelha. Eu tô vendo aqui aquele pássaro ali, eu não sei o nome. Como é que chama esse pássaro aqui? Ele está é, atrás do coqueiro aí, espera um pouquinho que ele vai sair aqui, ó. Como é que chama esse pássaro? Ah, não sei. Ele tem um nome, é, é conhecido um aqui. É no nome dele. Ele chegou aqui. Aí, ó. se fica no o outro É o casal, é. O casal, o outro, a companheira ou o companheiro dele está lá na cama. É. Olha lá, ele vai cavucando. É. Aí ó. Aí, ó. Nossa, que bonito. Mas vem lá do castelinho, roda aqui tudo, essa região, e chega aqui e fica aí fazendo o limpo. Ó, ó, presta atenção, senhor, senhor Nelson, o que, que esse, esse.. Ele vai arrancando os bichinhos aí, ó. Ele vai comendo ó, caçando lá, porque ele tem um bico grande né, aí, ele, vai, ele, tá, ele tá entusiasmado da coleta dele é. aqui. Eu tenho o nome dele, eu sei, mas só que você que está me vendo aí, você escreve aqui no canal o nome desse, é. de, dessa ave grande. É. Ô senhor Nelson, voltando aqui, e o senhor já tem quantos netos? Quantos netos? É. Eu tenho dez netos e seis bisnetos. Já? Isso é, é bom demais, né? Nossa, todo o, o senhor está com 60, 70 anos? O senhor com 70? É. Hum, 70 anos faz, faz 10 anos que ficou para trás. 80 é? 80 e 40. 80 anos. Tem é, 80 anos. Parabéns pro senhor. Olha, eu com 74, o outro pedeu com, com 84. Nós fez duas casas aqui em Franco lá no, no, no Enem. Fez duas casas, nós dois só. Tinha hora que ele era servente, tinha hora que era eu, porque ele não gostava de trabalhar em altura, então o que trabalhava em cima era só eu publicar, vem lá, emborsar, tudo era isso. Então, agora eu fiz 80 e ele tem 90. E tá perfeito! Se for para trabalhar... 90 anos? É, 90 anos. Se for para trabalhar, vai trabalhar ainda. <risos> e aperto? <aí, eu> <risos> é uma benção de Deus sair, aí, né? É uma benção de Deus. É verdade. Eu digo assim, eu tenho falado para muitos. Quem quer coer bom, tem que contar boa somente. Eu nunca arrumei inimigo na minha vida. Um, um cara roubou uma vaca minha uma vez. O senhor deu parte dele? Assim foi eu. Não dei parte dele, nós somos amigos e acabou. E eu não ninguém pro céu. E leva ninguém para o céu. Que leva para o céu o senhor ter amor no inimigo próximo, ser É isso É desse jeito. A, é? vida, a vida é uma coisa bonita, é mas se você não tiver simplicidade para administrar é. e sabedoria, é aí você se estrepa, né? É, se E a pessoa com, com humildade não pode ter ambição, né? Não. Ambição atrapalha demais, né? Tem gente que, que pensa que a vida é, é só levar vantagem e correr não, é atrás é de coisas. Eu sempre falo para alguns, velho, né, assim, vós, filhos, velho, para a parte Não existe riqueza maior para nós do que a é amizade. Eu gosto dos vizinhos, tudo, aí, do É, pra lá. Porque assim. eu conheço vizinho aí que não gostam de vizinho daqui nem dos daqui. É. Não, gente, o vizinho é um parente mais próximo que escuta nosso grito de socorro. É. O senhor mora aqui mesmo nessa. Nessa mediação aqui? Não, eu, eu moro é. lá no... Ângela Rosa. Ângela Rosa. É, na Ângela Rosa. Ali perto da... Avenida Santa Cruz. É. Do outro lado. Do lado... Pertinho do Passazucos. Eu tô indo aqui na casa do um Conhecido aqui. chama Marquinhos. tem Eu, eu a tapeçaria Martins aqui em cima. Aqui. Nossa. A gente se dá demais, demais, demais, demais. Nós uh, trabalhamos um ano e pouco, uns, uns meses lá. Construindo no sítio dele lá. Fazendo o trabalho de quê né? É. é. E aí, eu tinha, assim, umas caixas de, de, de abelha e uma abelha a, voando no muro, os buraquinhos lá, assim. Aí eu peguei e coloquei uma caixa em cima do, do, de uma casinha lá, do, do motor de bate água da piscina. Quando foi, um, um, na outra semana estava cheio de abelha. Aí eu tô assim, ah, né, o senhor não vai levar essa abelha não, o senhor vai pôr no mato ali embaixo da galinha para mim. Ah, foi o que eu fiz, fui lá. Tô lá as abelhas. Então o senhor faz casa pra gente e casa pra abelha eu faço também? Faço abelha. Eu tenho quase 30 casinhas pra abelha. É, é da abelha... A abelha é Europa. Europa. É. Eu tenho até as meninas da bunda quente, que encostou a bundinha da gente assim, queima pra caralho, lá de está ainda. Eles falam que aquela abelha é bom pro reumatismo? É, é contra, é toma picada daquilo não tem reumatismo, é mesmo? É. Eu sempre ponho o braço assim, é. eu ponho um pavinho de mel lá no baralho, a chega ali e tenta ali, né? É. O cheiro o cheiro vai longe e ela vem ali. Aí eu, eu pego e põe esse no braço, pra fechar. Se dá aquela picadinha ali, nem dói também. Só a minha dor do braço. A viu? dor do braço. É a dor da do... ferradinha também. <risos> <risos> é bom demais, viu? Sonia, é. se o senhor aprendeu isso aonde? Uai... Você sabe que... Deus dá inteligência pra todo mundo, né? Usa a inteligência quem quer, quem não quer, pra mim aí. É, desde lá do Paraná, que eu sou assim, quando nós derrubávamos o mato. Tinha na Europa, nas terobas, na zona derrubava. Mas se fumou. Aí tinha uma cidadezinha lá, chama Leomar. Aí tinha um lá que fazia caixa de aveia. eu comprei uma caixa dele. A ah, primeira vez que eu achei, eu pus lá dentro ali. Tinha um cintinho que eu tinha, tinha um matinho, né? Eu conheci seis caixas de aveia sem volta do matinho. Vim de um sítio, ficou lá as por não pude trazer. Mas aí ah. eu comecei a arrumar aqui outros aqui. Eu fui morar no, numa, no fundo de uma casa Foi incrível que parece que ele chama Nelson também Só que ele é o Nelson lá da Capitinha, eu sou daqui, do Paraná Aí, né, ele com medo de as Aí eu falei, ah, eu posso fazer as caixas de abelha por ajuda com o senhor lá perto? Pode fazer aí pronto Aí nossa, vai se dar mais que parede E só que colocar uma caixa próxima elas vão multiplicando? Como é que é? Para é, ela é de agosto em diante. Você pode pôr uma caixa vazia até tá em cima da outra. Sim, mas assim, tem que pôr a cera gelada e o próximo, passar o próximo dela na caixa. Aí se ela vai enxamear, já vai ali. Então, é, não precisa de sair procurando. Não, a... não. A... Hum. Então, eu tenho um conhecido aí que chama Soltávio. Até que é para mim se comunicar com ele e eu vim que primeiro para depois comunicar com ele. Ele fez curso de abicultor. Não é apicultor que fala, é, é fez curso. Então ele, eu, eu, eu, eu não quero ter muitas abeias. Pela minha idade, um pouquinho, um pouquinho já serve. ele não, ele quer ter bastante. Então ele, ele tem. Eu, supor assim, se hoje ele pega umas cinco caixas ou seis. Leva lá para o mato, Você pode pôr aí um 500 metros, 1.000 metros longe das abelhas, dele. Põe lá assim, esparramado, na, na fazenda. Na outra semana, quase tudo está cheio de enxame. Desse jeito. Nós já levamos numa quarta-feira, quando foi na outra quarta-feira que nós procuramos, as caixas estavam tudo cheias de, de abelhas. Não sei como é que é, a tecnologia é essa. Mas ele, ele, na tampa, ele faz três risquinhas aqui na tampa ele ficava no gamaquita, no gizinho, no aqui e coloca os 3 centímetros de cera violada da, da própria abelha. E tampa, cá, põe na caixa, tampa ela e só que primeiro passa o próprio. E põe lá, ó. Diz que se ela passar os 50 metros assim, procurando a residência, ela vem ali de tarde e já vem ali. Desse jeito. É incrível que pareça, coisa de tecnologia, né? É a natureza. Foi da natureza. Gente. Natureza. É, foi da natureza. É difícil que pareça. Agora quando nós vamos lá nas abegas buscar mel, às vezes chega lá um, uma, um enxame e foi embora de uma caixa. Então, não sei o porquê. Foi vai embora. Aí eu trago as caixas e tira no quintal de casa, assim, no chão, assim. Ah, não passa duas semanas e aí enxame entra lá dentro. E não tem problema de formiga, não? Tem, não. Mas só, se tem um problema aí, é, nós arrumamos é, é, é, um o termite, vinte assim, centímetros para cada lado da caixa, corta ela e põe um pedacinho de carne de um lado para ficar assim. Então quer dizer que o ar passa ali e refresca a caixa e não junta a formiga. Porque se põe plástico, aí os, a formiga entra de, de baixo ali e ataca ela de noite. Aprendendo um pouco com, é. o, com o senhor é, é. Nelson, o sou Nelson, lá no Paraná o senhor trabalhou de pedreiro ou não? Como é que o senhor começou não, a trabalhar de pedreiro? Lá, eu, assim, nós teve sítio e eu fazia fogão o vizinho, queimado de vermelhão. É, eu fazia banheiro, tinha que passar cimento, passar o cimento mais remelhante. Aí eu casei e vim para Maringá. Trebar com meu tio, mas só que o meu tio fazia só madeiramento. Eu nunca vi um pedreiro com uma cunha na mão. Porque quando nós chegava, o pedeiro tinha de embora. Eu só colocava madeiramento em cima, o e ia pra construção. Aí eu fui embora pro... Meus irmãos falaram, não, você ajudou a derrubar mato, ajudou a plantar café, o café agora começou a produzir, o lá, não, vamos para lá, vamos para lá. E a minha esposa voltou para sítio, né, né, pegou e voltou lá para o sítio lá. Aí, trabalhando lá, né, Ficou então, assim. Eu queria fazer uma casa, mas não sabia como é que sentava tijolo. Mas aí deu uma encrenquinha lá com o padrasto e a mãe, ela desvamos vender os 12 alqueiros, mas ela comprou 20 alqueiros. Parece que é, é, é a história que eu falei, tem que plantar moço vindo para fazer um bom fundo. Os 12 alqueiros foram repartidos em três herdeiros, que foi para, para, para os filhos, para a mãe e para o padrasto. E sobrou 120 mil para não comprar esses esse, esse 20 arqueiros, é Uma benção de Deus sair? Tá é a benção de Deus. É uma benção de Deus sair. Tá Porque se nós fôssemos os caras encrencados, nós tínhamos brigado a pagar, ah, ele tinha matado o nóis, nós tinha matado ele, não. Mas já que ele sim chegava assim, dentro, pai, casa do irmão, pensa pai. É? Aí, aí, o que aconteceu? Lá nos 20 arqueiros, as casas. Era assim de, de, de, de tábua, né, uhum. mas era, enfim, o carro de pau, assim, bola, tá aterrado ali e tudo. E nós queríamos reformar a casa. Eu não sabia se é tanto de rolo. Aí, eu conversando com meu vizinho lá, né, ele até Rumi, ele mora em Juína, no Macamor. Ele, eu perguntei aqui, eu não sabia se é tanto de aí, Sei, rapaz, quase segunda-feira se tá de, se tá de pra mim lá, eu te pago o dia. Tá, ele foi lá, né. Mas eu já tinha abrido as valetas certinho, tudo retinho, e ele começou a sentar de e fiquei olhando. Aí eu comecei aqui também, né, o tempo no meio ali, pô, veio perder. <risos> <risos> Rebocou tudo certinho, já viu é como é? O senhor Nelson, a vida, se é. a pessoa tiver boa vontade... Faz de tudo um pouco. Faz. E curiosidade, é, né? É, tem que ter curiosidade. Porque quem mexe com madeira, mexer com, com barro também, é, só que muda de nome, né? É. é deixa de ser pica-pau para ser João de Barro. É. é. Ah, eu trabalhei no meu senhor tio, eu vi ele riscando, né? É. Riscando. Ele não falou aqui é tanto, aqui é tanto, nem nada. Eu só reparei certinho, aí conhecido, sabia que eu já estava vendendo, eu pra cortar o madeiramento de um grupo lá de Maringá, eu sozinho lá, ele pegou os dois grupos para fazer um canto do outro, põe eu lá para cortar as madeiras, sozinho. O, o, o, senhor o senhor trabalhou com muita madeira boa ali naquela região, Muito né? mesmo. Só peroba? Peroba, é só, é só peroba, não tinha outra coisa, só peroba. Madeiramento para ripa, tudo era peroba? É, peroba, ripamento, tudo era peroba. Tá, fosse... Fazer casa de tal, era tudo que era só. Ô, senhor Nelson. Nossa, aquela é longe, região mais. ali era a farta de madeira, que o senhor ajudou a derrubar, né? É, ajudei a derrubar. É, fazer Nossa. clarão na, na, na, na. Hoje hoje é que eu penso, nós, nós nos 12 alqueiros, em meio àquele terra tinha 32 perobas. Então nós podíamos ter derrubado, derrubado deixado aquele mato que assim, é tem duas perobas lá, de, de lembrança que o povo de hoje ver aqui. Que existia aqui lá, não, mas derrubou. Além tudo. da peroba, qual madeira que tinha lá? Era gurucaia e jatobá, tambuí. um derrubou tamburi lá assim, ó, assim. Dava quase só pôr num rio assim, traçava de traçava direto, só deu uma laujada por cima. E vocês cortavam essa madeira com o quê? com é, o com... traçador? Traçador. Um do um lado e outro outro é, lado. Puxa. Então, eu eu vendi um sítio, cinco arquei, que depois não repartiu a herança, eu topei ficou lá no sítio lá. O traçador? É, o, o traçador. Até, até que ele assim, ficou lá também. Vocês faziam o. o, o, o, o como é que chama aquele lugar? para Um em cima e outro embaixo? É o estaleiro? É. Ficou. Serrote é bom também o senhor tinha? Tinha. Eu mesmo que tratou ensino a a a eu travar a serrote. A travadeira automática, tudo. E, isso aí eu trouxe para em casa aí. Serrote, enxó. É, enxó, ah, é, forbal. Praia. Praina. de madeira, não sei quem é que tomou emprestado, nunca mais me entregou. Sumiu. A praia. Não tinha. O água de fora, assim também. Esse eu larguei lá no. no quando eu voltei lá não tinha mais nada uma robocina máquina de passar veneno no café, três máquinas chegou lá não tinha mais nada a única coisa que eu achei lá dentro de casa foi um aparelho assim de aplicar a gestão pelo tomate, não foi só mais nada, e aí o cara não quis levar o senhor tirou leite? nossa, tudo não é mas a gente ia setenta é 90 mil vezes. Vaca holandesa. Dia, é, vaca Todo dia vai trazer burro também. Todo dia, todo dia, todo dia vai, vai Levar perto do tambor e leva na estrada lá, o caminhoninho Passar e pegar A vida na roça é, é um desafio, né? É, Gostou. gostoso demais. Tem que ter muita disposição, porque é, é o dia todo, né? Eu, quando nós tínhamos esses, Lá o queijo, nós comprou uma trilhadeira que fala, pra batia assim, o feijão, soja nossa ali, milho, e os vizinhos sabiam que nós tínhamos e nós, ah, rapaz, o soja tá tudo montuado lá e não tem quem vai lá tirar o feijão para nós, ou ganhar é é a soja. Vamos lá, bom vamos dia. lá, bom dia. vamos lá, vamos lá e... É chamar o coco ele. Topa ir lá? Topa, nós vai. E, e levava o animal que levava. Eu puxava com o animal aqui. Ué, teve dia nós trabalhamos até 5 horas da manhã. Chegava em casa. Missão cumprida. Dormia um soninho lá e levantava para ir a leite que tinha que tirar, é. <risos> entregar. Era. Nossa, o... é bom demais. Ô sou Nelson, e porco? Pouco, nós tínhamos mangueirão também. O que, que é mangueirão? tinha mangueiro. Piava porco, gado, só não tinha carneiro. Carneiro não tinha, não. Mas porco nós tínhamos, não chiqueiro. mas Eles frotavam milho, né? É, então Foi... ele só comia o carne de porco? Nossa! Que Nós a gente matava, fritava ele, pra nós lata de 20 litros assim, com guljur. Aí só tirava os pedaços pra misturar. torresmo torresmo. Nossa! O senhor Nelson, e, e as verduras lá? É taioba O senhor conhece Taioba? Conheço. Estudo. Couve? Ah! Assim, Para isso aí, toda a vida nós foi caprichoso. Nós tínhamos a horta, a horta é grande. Cerca de terra, tudo. E, e esterco da vaca, ela pegava, apanhava bastante esterco. Era alface, é, couve, só um repolho que eu não matava lá e plantava. O que, que é mais? Cebola? Eu tinha tudo. Cebolinha então, é, nós, é indispensável. Nós distribuí até para os vizinhos. O senhor está falando aí, usando a expressão graças a Deus e, e a mão de Deus abençoando. É. Qual que é a fé do senhor, né, evangélica? É. Não, eu sou da igreja católica. Católica. Que é. Porque quando, ficou assim... Eu casei fugido, porque eu, eu só três meses com, com a namorada, e o meu sogro não queria o casamento. Ficou então, assim, nós toda a vida tivemos amizade com o vizinho, entendeu eu falei do senhor. Os vizinhos vinham em casa para nós jogar bola, isso depois é que eles o café da manhã. Jogava bola até meio dia, meio dia e almoçar. Eu pensava que eles não vinham mais, porque estava tudo lá, ah, vamos jogar mais, vamos jogar mais. Pronto, até, porque estava enxergando a bola. Aí, eu tomava bom e ia para casa da namorada. Fiz é, ia meio quase com picada, e atravessar a rio para o pinguello. Aí eu cheguei lá, né? É porque você não veio mais cedo. disse, Não, os caras embora até agora com nós lá, eles eu joguei sozinho vez lá. <risos> eu fiquei jogo igual a coisa, fazia companhia. Pois é, meu pai não quer o nosso casamento. Você tem que ir embora e não voltar aqui. Porque se você voltar aqui, ele vai fazer você atravessar a pingela sem pôr os pés. Nossa, que, o que eu fiz de ruim, meu Deus do céu? Puxa, Puxa do céu. Porque quando eu comecei a namorar com ela, a minha mãe falou. você não namora com a Luzia, ela chama Você não namora com ela não? Porque o verdito lá é brabo. não, mas eu ia no pescoço dele, não vi se nada de coleira, não. <risos> Olha só, que ideia que eu tinha. É. Aí eu falei, não, nós só não casa se você não quiser. Se você quiser, nós casa. mas de que jeito? Eu falei, nós foge, vai pro cartão e casa. Aí ela. É. Ela já tinha idade? Ela tinha idade, 19 anos. Não, quem tinha 19 era eu. Olha só. É. Eu que tinha 19 era moleque praticamente. E ela, é, é, ela tinha quase 19. Mas eu já tinha completado 19. Aí, né? Como é que faz, como é que não faz? Nossa, eu não tenho roupa. Nem que faz. Então, se você quiser, eu compro, um pano, você faz. Então eu vou fazer assim, eu dou um vestido pra você. Você vai na loja, compra o, o pano e manda fazer o vestido. Foi, eu fiz isso aí. Então, os menininhos desse tamanho sabiam que não ia fugir, mas eu tinha marcado. E o finado sobre não sabia. É. A, a, a sogra que abriu a porta para poder sair, sem ele perceber. É. Aí fomos no cartório, casemos. Aí não foi preciso também fazer festa, né? gastar fomos no cartório, é. casemos. E ele assim. tinha mais filhos? Quantos tinha? Filhos? tinha mais filhos. Como que é chamado? Tinha o Darcy, o Rubi, Luiz, Laércio e Devair. Ele tinha mais cinco filhos. Aí, né? Essa. Como que era o nome dele mesmo que você falou? É do sogro do senhor. Qual que é chamado? Seu Benedito. Benedito. É. E a, a sogra? A sogra é. Afro, é... Fugiu. Então o senhor ficou mais amigo da sogra do que do ela, sogro. Ela morou comigo, depois ah. o velho morreu, ele veio morar. Ah. A filha mais velha, né? E chama Florinda. Florinda não. Florinda. Eles eram natural de onde? Florinda é... é... é. Eles, não, eram. Onde? eles eram daqui de São Paulo. São eles, Paulo. Eles tinham para o Paraná. Aí, né? No... no Marquemos um dia, fomos no cartório, casemos. É, na mesma semana, nós fomos na igreja, casemos. Então, quando chegou na igreja, o padre perguntou. Que religião é tu? tudo perguntou para ela. Não, eu não tenho religião não, mas meu pai é espiritista. Aí eu trouxe um livro, assim, né? Falou, você vai assinar aqui. Você vai ser da igreja católica e nunca vai sair na vida Ela assinou lá. Então, já teve conversão da Cristã, teve explicando a Bíblia para ela uma semana. Ela ficou firme. E ela Aí, né? Até que é um empregado nosso que produzir arquejo. Aí ela falou para a filha dele, Regina, vai lá, pega a tua Bíblia. Você lê umas passagens aqui para nós ver. Ela foi lá, pegou a Bíblia. Né? Aí, abre, abre por acaso e você lê o texto. Ela lê o texto, dever dos bispos. Na igreja vocês têm tem bispo? Não, então, ó, nosso assunto está encerrado. É o <risos> que coisa boa a gente conversar. Ele aproveitava conversa. quando é. eu não estava em casa para ir lá, converter é. ela. Que sabia que ele convertesse a para na igreja dele, é. e eu também passava, né, que o pessoal. Então, meus parentes tudo da congregação cristã. É só algum que não é. E eu, cada da da esposa. Não. Sou o senhor Nelson, ah, gosto das palestras e tudo assim, mas é. passando a igreja, não a na não. O senhor Nelson, que coisa boa conhecer é. o senhor e, e contar essa história. É. Nossa, o senhor me história. falou, eu não sei se eu fiz essa pergunta, por que, que o senhor veio para Franca depois? Como é que é o, ah, foi assim. o caminho do senhor para chegar aqui Aí, em né? Lá na, na cidadezinha, no Guarapé, no seu sítio, é, tinha missa uma vez por mês. E tinha vez que a minha esposa chamava, ah, hoje tem missa, da então, hora vamos lá, eu chamei o Thaí para nós pescar o filho mais velho, não vai pescar. E ela então pegava os mais pequenos e ia para a igreja Aí um dia, não, hoje nós vamos na igreja, fomos lá, né? Aí chegamos lá, o padre celebrou a missa e tudo, aí um, um catequista lá falou, ah, vou fazer um convite aqui os adultos, acima de 14 anos. Vai ter catequese aqui segunda-feira e quarta-feira. Quem quer, quem quer participar, pode vir, dar tá hora que... Aí, tipo assim... Ela usa, usava um aparelho torpédico. E entrou areia no arçado e fez calão dela. Então, ela sentou-se numa uma peroba lá e fez um pensamento, né? Que se aquela catequese que ela, for, que ela queria assistir, se fosse da parte de Jesus Cristo, que aquilo ali ela jogasse fora o resto da vida. Foi verdade. Ela chegou em casa, despedrou aquele aparelho torpético, nós nós vendeu o sítio e aquilo ficou lá. Não deu e ela caminha perfeitinho dentro de casa, ela vai para igreja caminhando tudo. É dessa comunidade do catecomaná. Eu sei. Mas e, e, e Franca, como é que chegou? Agora, ela foi assim, nós seguíamos o tá, tá, Nós caminhávamos cinco quilômetros a pé para ir na igreja e para voltar. à noite. Três horas da noite, dez e meia, desse jeito. Mas nós ia. Uma vez por semana. Mas, é, Aí, né, fez uma etapa, a primeira etapa, a segunda etapa lá, aí os catequistas falaram, ó, esses filhos teus, eles têm que ter assim um um discernimento na vida, ir para um canto ou para onde, para uma cidade aí para arrumar emprego. Aí um filho, um filho mais velho, que chama Altair, veio aqui para Franca, que já tinha um vizinho nosso morando aqui. Veio morar na casa dele aí, tudo. Trabalhou aí um ano. Com um ano ele ganhou, pegou a férias final de ano né foi passear lá. e falou, papai, mas o Frank é bom, o senhor precisa de ver. Já tem muito nortista O senhor passa por um jeito na rua e fala bom dia. Não é igual a São Paulo não, eu não conheci um vizinho dali nem de carro É tudo diferente. Lá, olha o povo lá, é bom, mas aí tem a comunidade lá. Vamos, vamos, vamos. Mas só que aí, o, o Claudemir veio com ele. ele. Falou, pai, eu posso ir com o lá? Vai, pai, você tem o teu direito? Já tinha terminado o estudo. Aí ele chegou aí, né? Os dois, e pelejou. Eu me não, não, vai não. Aí quando fico, fico, terminou um o vez, aí chegou os dois em casa. Pá, vamos para Franca, o Franca é? Tão. Nossa lá, os vizinhos gostam do outro e, e é diferente. É, é, mas é no artista, nortista. Nortista parece que gostam do outro, nem é igual a São Paulo não que, não, que o vizinho não gostava do outro. Então, não queria ver o vizinho, não tinha jeito. Aí... E eu fiquei. Eles teve uns 15 dias falando na minha lei E eu fazendo um barracão para um conhecido, o responsável da minha comunidade. Aí, eu eu pensei mil em mim e uma coisa. A minha sogra morava comigo, bem adoentada. Quando ela começava a ficar ruim de alguma coisa, tinha que ir lá no patrimônio, para um táxi, pegar e levar é, 30 quilômetros me por ano. E a minha esposa também já fez é, tratamento em São Paulo. Quatro, cinco meses, fez tratamento em São Paulo, com beneficência portuguesa. Por isso que ela, ela caminha até hoje, através disso aí. Aí, o aconteceu? E vai, vai, vai... Aí eu comecei a pensar. Puxa vida! Minha esposa me minha uhum, A minha sogra também. Tem que dar socorro direito pra ele. E nem a todo tempo tem o dinheiro. Não é. Aí eu... pensei bem. Falei, ah, vamos embora, estamos presos, ó. Aí lá eu comei um, até um crente da assembleia Ele chama Sebastião. Se o senhor não quer ir tocar meu sítio, ele morava em patrimônio, né? Ele morava na diária, assim, os outros. o senhor não quer ir tocar meu sítio lá, vai. Lá 20%, eu dar 20% o senhor corre lá, só isso aí, eu deixei pouco na serva, bastante de galinha, pouco no chiqueiro, lá no mangueiro E ele, ele passou, trabalhou dois anos só, um dia ele ligou para minha esposa, vocês vêm você tomar conta do Cício aqui que eu já mudei. Eu falei, mas já? Eu não falei que ia mudar para lá, que eu falei pra ele, um dia que eu resolvesse ir pra lá, eu avisava 30 dias antes. É. 30 dias antes eu aviso. No contrário, o senhor continua até dar certo de fazer a colheita e tudo, para depois eu mudar aqui. Quando nós chegamos lá, até a mudança nossa, eles tinham posto num paió lá, deu uma ventania lá, descobriu esse paió, perdeu tudo da nossa vida. Perdeu tudo. Aí. Ele só não comeu a erva e um potranquinho porque não era comer. Se fosse vaca, acho que ele tinha comido. Mas até o banqueirão ele desmanchou. Não tinha nada. Nem porco, nem garinha, nada, nada. Ele consumiu com tudo. E um crente. É. É sempre aí, fez isso com nós. Também essa é aquela história que eu prefere. O ninguém, só larguei para lá. Ninguém. A única coisa que eu achei no sítio foi uma parede de tem que só. É. Eu sou, eu sou... Não nada. É. Eu sou de Aí o senhor veio para cá, é. vendeu o sítio lá. Aí eu, eu, eu vim pra cá, aí o, o meu compadre começou a tocar lá, né. Aí eu vim pra cá e não gostou daqui, foi pagar o aluguel. Aí um dia um, um sobrinho disse, oh, tio, tem um comprador que quer comprar até o sítio. Eu tinha eu tinha um, um pé de coco baiano lá, já chegou lá, já apanhou o um coco, bebeu água, falou, eu só. Eu só não compro a gente dono vender, mas se vender é meu aqui, eu gostei daqui. Uma parreirona de um assim, eu preciso ver que coisa mais linda que tinha lá. Aí, eu deu 19 mil, perdão 19 mil. Eu, 19 mil. eu nem, nem falei, não, eu quero 20. Porque três anos atrás meu, meu irmão se vendeu o esse quarto dele por, por 22 mil, 19 mil. Cateu os 19 mil, eu passei uma documentação para ele. Aí eu comprei uma casa aqui, eu comprei uma casa aqui por 17 mil, ficou três meses sem sair documento. Aí nós foi num cartório aí, o cara falou assim: não tem por onde pegar para fazer o mesmo contrato sempre E o cara queria o dinheiro. Uhum. Falei, não, eu só dou dinheiro depois que vocês assinarem a escritura Passaram meu nome. <risos> eu dou vou contrário, não. Porque os 20 arqueiros ainda só não perdeu porque nós negociamos com o jeito certo. Ele pagou, faltou dois mil para os vinte mil. Nós Comprado o maquinário, tinha que pagar o maquinário para passar veneno no café. Aí depois, ixi, passou três anos que né, nós foi pra, acabar de pagar esses dois mil. Já estava em quatro mil e oitocentos. Nós alugamos o pasto. Aluguei o pasto, aluguei o pasto uhum. e, e o cara. Deu 10 mil no aluguel. Eu fui lá e, para dar os seis aqui. a gente falou, pois é. Se nós fosse igual muita gente que nós conhece aí, os <coughs> seis sítios, que comprar o sítio nosso outra vez ou vocês não dá para dar uma de conta. Vocês pagou tudo e não pegou nem a primeira lei do nosso nome, rapaz. Não pode fazer isso. Aí quando foi né, comprar esse, esse terreno lá, essa casa, Aí eu, eu, eu, eu tem que aprender, né? É. sou Deus que história bonita. A vida ensina muita coisa, Me né? Ensina muita coisa. Você tem que eu ser não, atento, né? É, fica... é. Ensina muita coisa. Né? Me conta aqui, o que, que o senhor marca se da vida? O que, que é uma coisa que marcou o senhor mudar de rumo? A família é uma riqueza, né? É, é uma riqueza a vida, é, é verdade. É uma riqueza é. que a gente tem, mas a escola: o senhor tem um professor que é o professor quando o era menino? Que marcou o senhor, desafiou? Não, nós, naquele tempo, os professores gostavam dos alunos, é. sabiam ensinar com amor e tudo. Tomei muita reguada na cabeça. Aprender, é, aprender, disciplina. É. O senhor falou de futebol. O senhor jogou muita bola depois ou não? Não, mas era brincadeira era só. Brincadeira era brincadeira só. só. Depois e pescar? Cara, depois... Agora pescar, nossa. A gente muito. E peixe? Que tamanho de peixe que o senhor pegou? Único agora que agora agora eu quero ver. Pescador pôr, é, mentiroso, pôr, é? É, é mentiroso? É, é mentiroso Mas olha, quando ia lavar barrigada de coco lá no... Viu? chamam até chambril, viu? Tinha um peixe que dava uma rapada lá embaixo. Eu falei, pá, mas que será que? Aí veio um compadre pai moça em casa, né, de Natal. E a minha esposa matou dois francos. Aí eu falei pra ela, não, você não joga fora a barrigada, não. Põe numa sacola aí, põe lá fora, no varal lá, que quando chegar de tarde, eu quero ir pescar. Pegar um peixe que sempre tá ali. Aí ele pendurou aquilo lá no varal, lá, e... E só esquentou muito lá. Ah, quando aquilo fedeu, o fedor, fedor vem na varanda de cá. Ih, que fedor! O que foi? Franece e o, o, o golpado, olha lá, as tripas do frango lá. Aí eu peguei aquela tripa de frango e a vara de anzol. De anzol não... era uma tabuinha assim, cortada assim, enrolada ali, assim. Não tinha nada preparo nenhum é. para pescar. Aí cheguei lá. Peguei um lambaí, né? Com uma varinha, peguei um lambarinho e esse dia ali joguei lá. Ah, mãe. Mas primeiro eu pus aquela tipo de frango, fui essa cor, pus aquelas tipo de frango ali no, no, na água. Ah, mas foi pra gente deu aquela lapada dentro da água lá. Aí o senhor pegou peixe grande? Deus eu joguei lá, mãe, é um, um dourado. Não sei, dourado uns 5, 6 quilos mais ou menos. De telão com pedão, assim mesmo. Largão, assim, bem amarelo. Nossa! Aquilo foi uma festa. Foi uma festa mesmo. Hoje eu tenho até dó. Nossa, peguei é. o, o, que é o, o peixe mais grande da água lá que produzia, é. os pequenos, e peguei, nossa, um de ação, eu não podia é. fazer aquilo. Mas é a vida. Eu me arrependo é. até, é. nossa. Eu sou, eu sou Nelson, eu vou encerrar aqui. Eu gostei muito de conversar. <risos> Você quer deixar uma, uma mensagem da vida para as pessoas que vão vir, ver esse vídeo da história da vida? O desafio de trabalhar, de ser honesto, é. correto. O que, ser, que o senhor deixa aí ser, pra vida? a vida? O ser honesto é, é uma riqueza muito grande na vida aí. Tem a pessoa ser honesto, ser lutador com a vida, trabalhar, né? Deixar o um nome bom. Ajudar quem precisa, que tem é. isso aí também. É. Tem gente que pede as coisas a gente, tem que falar, não, tem é. que me é ajudar. O jeito né? ajuda com pouca coisa, mas ajuda assim. O senhor, o senhor dirige carro? Não. O senhor não dirige, não? Eu já tive carro muitos anos, mas nunca peguei no volante para dirigir. Mas a bicicleta aqui, a magrela ah, é. que eles falam <risos> Essa aí eu dirijo. Essa aí o é. senhor é. anda para todo lado. Todo lado. Ah, uma pergunta meio indiscreta. O senhor carregou a esposa da garupa de bicicleta ou não? Que da é? Carreguei. Carreguei eu assim 20 quilômetros mais ou menos, eu a ela na garupa de bicicleta. De. Vai Sandu a Maringá. A Maringá? É. Ia na bicicleta? Ia de bicicleta. Estrada de chão? Estrada de chão, é. sem asfalto nada. Quando o senhor chegou ali, tinha pouco asfalto, né? Não, não tinha nada. Não tinha era só, nada. Só dentro de Maringá, pouca rua ainda, que tinha asfalto. É, tinha. é um cidadão Maringá, né? É. Eu passei lá, mas Aqui eu precisava do... de chegar conhecer Aqui um pouco. Do... daqui. A... tempo, no... é, Maringá tinha feito é. 20 anos só. 20 anos? É. Esse Brasil nosso é muito novo, né? É novo, é. A gente fica é olhando novo. aqui, o Paraná é, é um desafio bastante. É, foi em, antes de eu chegar lá. No ah, aniversário de 20 anos de Maringá, foi... É, Santos foi jogar lá. Santos é o time do time, Pelé, né? É. Aí, mas só que o Pelé era proibido de marcar Não podia. Mas ele fez um lá. Ah, agora eu tô, eu tô falando errado. Maringá tinha feito, era 11 anos, não 11 anos. Era 20 anos, 11 anos, é. aí o, o Pelé era proibido de gol, gols, que os outros que tinham que marcar, mas no, no, os outros quase não marcavam não, mas aí, eu não lembro quanto o, esse, o Maringá apanhou, aí depois que terminou o jogo, que ele falou pro Pelé, não, nós estamos tá aqui comemorando o aniversário, o Maringá está fazendo 11 anos. É. Mas por que, que você me falou que eu queria fazer 11 gol também? <risos> Essa história aí. O senhor lembra disso? Não? Lembra? É, Lembro. Nossa, que coisa, né? Maringá. É, 11 é eu sou o Nelson, muito obrigado pelo registro e eu vou colocar lá no YouTube. E aí, eu tô... O senhor vai esparramar <risos> isso aqui e compartilhar isso aqui lá com os parentes do senhor. Eu vou pegar o um contato do senhor para o senhor descobrir aonde que vai ficar essa história. Eu, porque... sei, eu sempre brinco a tudo. Porque eu assim, nós temos é que é? e brincar enquanto nós moramos nos 20 não assim? É, <risos> essa é boa, viu? <risos> é boa. Aí né, eu falo, ó, eu trabalhei mais de 20 anos de pedreiro aqui em Franca. Agora eu estou trabalhando de carpinteiro. Eu faço casinha para alugar. Aí eu falo assim, eu tenho, eu tenho 25 casinhas de aluguel. Nossa, isso é bem de vida. Graças a Deus. Eu pago 3 mil reais por funcionário para ir lá receber o dinheiro dos meus anquirinhos. ninguém quer. Quer pra ir nas caixas dos camelos das abelhas. <risos> ninguém quer. Sou não sou mais... tomar ferroada, nada não. É. Eu tenho quase 30 caixas de abelha Quase 30? É. Então o senhor pode as abelhas para trabalhar pro senhor? É. Para ficar trabalho. Então, aquele potinho assim de, de, de, de, de boca larga. Aquele era é de 30 e o mais grandão é 40. Nossa, vi, O ano passado eu vendia tudo mel, fiquei até sem mel em casa. E o senhor usa mel em casa? Uso. É, eu gosto de leite com mel, é. como uma banana com mel, um abacate maduro. Isso é bom demais. É. É, é isso aí, ó. Para isso aí, nunca gripei na vida. Ah, é. Depois comecei a usar mel de abertura, nunca gripei. É bom, Porque bom. O mel é uma vitamina, olha. É. O alimento, né? É. É, o alimento é muito bom. A demais. terra que jorra leite e mel. É? Olha o bichinho. bichinho. Ele é, tá voltando aqui. Está voltando. Galera. Eu sei o nome dele, mas a minha cabeça tá meio travada já. Eu tô meio, meio, meio lerdo. É. Eu sei o nome. Não, mas é. É. Ele está furando ali procurando um almoço Comprar pão Enquanto com conheci ele é. lá E eu, ele conta a história dele e eu eu devo... Ah, mas você demorou demais Você demorou demais Contei com seu filho Contei com seu filho Sonelcio, foi muito bom conhecer o senhor Muito obrigado pela história do senhor Eu é. agradeço é, E compartilha esse, é. esse vídeo aí é. É. Quem sabe gente de Maringá Quer conhecer o Sr. Nelson é. rever, ele está forte e firme, né, Sr. É, Nelson? Quantos a Deus. anos hoje ah, você falou? 80, anos. vou 80 80 anos. 81. 81. É. E andando com facilidade, é. tocando bicicleta aqui e cuidando das abelhas. É, cuidando das abelhas. Cuidando das é. abelhas. É isso aí. Deus abençoe. Amém. É você está é falando, seja, a amém. outra já está chegando ali perto, lá, o outro lá, o é. passo. Ah, o senhor mora onde aqui em Franca? Eu moro ali atrás do posto São Paulo Minas, ah, na tá rua. São é. Paulo em Minas? É. Ali é o, o antigo, né? É a cozinha da fazenda. São Paulo em Minas... É aqui atrás. é. ali, né? É, não, aqui atrás. É, é. o é. champanhar. É isso, Morando cara. lá. Deus abençoe. Quando vai na chácara do meu filho, ele passa a pegar água. Tem água é. fria lá, mas né, pega água né? põe ruim. Asa. Ah. Aquele piquinho lá é João de Barro. É o João de Barro? Tá é. é. Esse aí tá vindo pra cá, ó. Andando aqui. É, eu sei o nome desse bicho, é tuíudo sei lá. É... Tuiuiu, assim. É um negócio assim, você, é. vai, você vai me falar o nome dele aqui, eu sei que tá vendo. E não fica me criticando, porque eu já tô com 70 anos. É. Né? A cabeça da gente vai... Se é o Tuiú, um, se é louco, outro, é. Se é isso aí. É, é, não isso? sabemos não. Valeu!